Bem, pessoal, hoje é uma nota de repúdio de eu contra Xuxa Meneghel. Ela acusou Siqueira Junior de ser... Então, a partir de hoje estou lançando duas hashtags. A hashtag Fora Xuxa e a hashtag Somos Siqueira Jr. Então, você já sabe, hashtag Somos Júnior, hashtag Fora Xuxa.